Augustineto diz, meus senhores, nós não vamos fazer eleições. A independência não se entrega, arranca-se. E nós temos que arrancar a independência. Aqui não haverá eleições. Primeiro, porque a independência não se entrega, arranca-se. E segundo, que se formos eleições, o MP perde. Quem está em condições de ganhar as eleições neste momento é a UNITA, dizia Augustineto. Como? E explica. Veja bem que se nós funcionarmos na base tribal, o MPLA só tem três províncias, que falam um Quimbundo, que é Luanda, Bengo, Malange e Quanzanor. O A Fenelá tem um bocado mais que o Baza Congo, o e o As eleições iriam e vão ser ganhas pela UNITA, porque a UNITA tem o resto das províncias na altura dos distritos, que compõe Angola. Todos eles falam, o um bundo, falam um bundo, e se houver eleições, a UNITA ganha esmagadoramente. Por isso, vamos utilizar o plano A, fazermos confusão e corrermos com esses lacaios daqui. Então foi pela primeira vez que eu ouvi o termo lacai, e agentes é do imperialismo, porque a nossa opção é socialista e comunista, e temos que correr com esses homens.